Já pensou se a gente só convivesse com pessoas que pensam igual a gente? Seria legal, né? Mas se você só cumprimenta a sua galera, que bem é esse que você diz que faz? No Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 12, Jesus nos disse que amar os vossos inimigos é uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Tá, mas eu não sou Jesus. Então é realmente normal que a gente não se sinta muito bem quando a gente está perto dos nossos inimigos. Diferente quando a gente está perto dos nossos amigos. Então será que Jesus quis dizer que a gente tem que amar o nosso inimigo da mesma forma que a gente ama o nosso amigo? Não, né? Até porque os espíritos costumam dizer, não como entendês. Ou seja, a gente não tem que amar o nosso inimigo da mesma forma que a gente ama o nosso amigo. Mas tem que amar. Entendeu? Ficou confuso? Peraí que a gente te explica. Então, para amar os vossos inimigos, o Evangelho dá umas dicas bem legais e bem objetivas. Bem assim. Amar os vossos inimigos é Não guardar ranço, sabe? Sentimento ruim. Então, ódio, rancor, nem vontade de vingança. É perdoar, sem desejo oculto e sem condições. É não colocar obstáculos a uma reconciliação. É desejar o bem e não o mal. Experimentar a alegria ao invés de tristeza com o que acontece a eles. Sabe, se ele ganhar que sorteio do Instagram, fica feliz por ele. Quem sabe um dia você ganha também. Nunca se sabe. É socorrê-los quando houver oportunidade. É evitar tudo que possa prejudicá-los. E voltando, é retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Mas depois de tudo isso, ainda é difícil amar os vossos inimigos? Vamos pensar comigo. Nós, como espíritas, a gente sabe que nós temos múltiplas vidas, múltiplas existências. Então, essas pessoas são colocadas na nossa vida como experiências, como aprendizado. Você acha que quando você está fazendo a sua prece lá, pedindo a Deus, meu Deus, por favor, me dá paciência, ele vai te dar o peixe ou ele vai te ensinar a pescar? Lógico que ele vai te ensinar a pescar. Então ele vai colocar realmente aquela pessoa na sua vida para você poder aprender a ter paciência, ao perdão, o amor ao próximo. Já parou para pensar nisso? E nós está sendo fácil, é dura, é missão. Outra coisa que dá pra aprender com esse capítulo, é que aquela pessoa que é moralmente superior dificilmente vai se indispor ou vai ligar com aquela, pra aquela pessoa que é moralmente inferior a ela. Seria a mesma coisa que uma criança te chamar de feio, de bobo, e você virar pra ela e falar a mesma coisa e jurar vingança pra ela. Eu lamento imensamente, senhor. Ah, mas eu acho que o senhor está enganado. Nós estamos procurando o um menino." Muito bem." Não faz sentido algum, sabe? Então a gente tem que parar de querer o mal, de querer vingança, de desejar tudo de ruim para essas pessoas. Porque tudo isso é um dos últimos sinais da barbaridade humana. E que graças a Deus, tende a desaparecer. Portanto, a gente precisa entender que todos os sentimentos nunca devem habitar o coração de quem quer que se diga cristão. Então galera, se vocês ficaram com raiva de alguém, seja porque é Marvel, DC, LOL, Dota, sei lá, ou até por causa de eleição, eu tenho uma notícia para você. Fora da caridade, não é salvação. E o perdão é um tipo de caridade. Agora me diz se esse vídeo não tem que ser compartilhado por aí. Copia o link, manda para aquela galera, manda pro WhatsApp. E comenta aqui embaixo, diz o que você gostou. E se você gostou da camisa, tem na loja de Desdobra. Desdobra.net, tem essas e outras. E é isso aí, nos vemos no próximo. Yeah! Que? Diminui esse braço. Que? Passo pra cá. Isso, é aí.